até os keyframes de número 30. E agora temos essa animação formando a nossa geometria do triângulo. Para fazer variações aqui dessa mesma animação, nós podemos utilizar a mesma lógica de construção. Então, vou criar aqui mais uma cópia, vou apagar aqui os modificadores e o slice, vou aumentar a quantidade de lados aqui para 6 ou 8, a quantidade que vocês quiserem, né? Deixamos aqui um pouquinho maior ou menor, tanto faz. Vou mudar a cor aqui também para não confundirmos, vamos deixar um azul. E agora sim, aplico o modificador Edit Poly, seleciono as faces, aplico uma inserção aqui. Eu vou fazer rapidinho para não demorar, tá? senão o nosso tempo vai começar a ficar longo. né? Vamos apagar aqui os lados, vamos aplicar um cap nas bordas. Observem que eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui há pouco, tá bom? Então, se você viu, você já sabe o que está acontecendo. Para girar esse objeto um total de 360 graus, eu vou utilizar aqui a nossa calculadora. Então, pego aqui a calculadora do meu sistema operacional, 360 dividido por 6 lados, nós teremos um total de 60 graus para cada lado. Então, aqui eu vou rotacionar mais uma vez, né, 60 graus, pressionando o botão Shift. Então, 60 graus vai dar o encaixe certinho. Criamos um total de 5 cópias. Então, temos aqui todas as 5 cópias. No primeiro objeto eu vou fazer aquela mesma animação que nós vimos há pouco. Então vamos aplicar o Slice, modificador, né? colocamos na direção Y, vamos fazer aqui o um posicionamento aqui, rotacionando, vamos deixar aqui nessa posição com 90 graus de rotação, o nosso Slice Plane. Fazemos aqui um Remove positivo ou negativo, né? no caso que eu vou deixar como negativo também. E agora vamos fazer a animação. Então vou rotacionar 30 graus aqui, porque eu já rotacionei um pouco rotacionei 30, fazemos a nossa primeira animação, do frame 0 até o 10, rotacionamos aqui 120 graus, né, um total aqui para poder recortar o nosso objeto, e temos a nossa primeira animação acontecendo. Depois disso, é só selecionar aqui o nosso objeto através do Slice, vou aplicar mais um Edit Poly para não ficar aparecendo o Slice aqui, pressionamos o botão Shift 120 graus completos, aplicamos aqui um total de 5 cópias né? e nessas 5 cópias eu vou fazer aquele recurso lá de atrasar a animação então selecionamos as chaves arrastamos aqui para o frame de número 10 depois frame de número 20 frame de número 30 frame de número 40 50 e finalizamos aqui a animação dessa forma temos aqui a evolução agora Dessa, dessa forma geométrica, né? Para trabalhar um pouquinho mais com essa animação e reaproveitar ela, na verdade, eu vou selecionar aqui todos os objetos, vamos pressionar aqui o nosso Select and Scale, e vamos escalonar esse objeto aqui para dentro. Então agora eu tenho duas animações, ou dois objetos com a mesma animação. Vou atrasar a animação desse segundo objeto aqui, selecionando as chaves e deixando aqui no frame de número 10. E vejam que agora a animação vai acontecer com um pequeno atraso. Mais uma vez, fazemos aqui o ajuste. Observem que eu esqueci de aplicar o cap, né? mas vocês vão se lembrar aí. É só voltar aqui no Slice e ativar o cap, para poder tampar os buracos. E continuando aqui a nossa videoaula, vejam que eu fiz a animação. Né? Agora mais uma vez, vou selecionar essas formas aqui. Vou criar mais uma cópia aqui por dentro. Nessa cópia, selecionamos as chaves e arrastamos aqui para o frame de número 20. Então, tenho aqui mais uma cópia com esse atraso na animação. Vou criar aqui mais uma cópia desse objeto agora, pressionando o botão Shift. Ele vai copiar aqui para dentro. Né? Vamos tirar aqui todas as edições, os Edit Polys. E observem que agora não temos nenhuma animação. E eu vou fazer a animação desse objeto crescendo. Então, acionamos aqui o nosso Auto Key deixamos a visibilidade como 0, depois no frame 1 vamos deixar a visibilidade como 1, ok? Já animamos aqui a visibilidade, agora no frame 0 eu vou deixar o tamanho ou a altura em 0, lá no frame de número 10 vamos colocar o tamanho aqui um pouquinho maior, e depois acionamos aqui a nossa timeline um pouco mais à frente aqui com a agulha, e retornamos o valor, né? Então tenho esse efeito aqui, crescendo e voltando agora vamos atrasar essa animação para que ela ocorra somente lá no final da formação do nosso objeto, então ela vai começar mais ou menos aqui no frame de número 80, né? na verdade aqui um pouquinho antes, porque o meu objeto vai fechar e essa forma vai aparecer aqui no meio. Então vamos ver aqui agora como que está a animação, Vou pressionar o botão F4, vamos dar um play na animação e ela vai ocorrer aí para a gente. Bom pessoal, é isso, tá? concluímos aqui mais uma videoaula, espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas que nós passamos nessa videoaula, dicas sobre animação e também um pouco sobre modelagem 3D, eu vou deixar aquele forte abraço a todos e aguardo vocês no próximo encontro aqui no site e no canal GFX Total.